esse é os dragão aqui na área para desta vez ensinar para vocês usar o ACP eu não vou ensinar como é que se registra porque vocês não precisam ser nenhum gênio para saber tá aqui, viu, ACPZ, o nosso programa anti-cheat, se quiser você coloca até aqui ó, em português aí fica bem mais fácil para você que é analfabeto e burro, viu Tá aí, viu? Sabe se resistir, resiste nesse cabaré. Vamos para a prática. Eu já baixei o programa, instalei no meu computador e vou abrir. Caso acho que tem um link aqui, tá aqui, Ele dá uma pequena atualizada, né? Se sua versão for uma versão antiga ele atualiza. Demora um pouquinho, mas é normal. Bota seu login. Eu não lembro meu login. Eu vou jogar na sorte meu login eu acho que é esse e olha aqui é propaganda porra os caras não perdem tempo <risos> e pronto abriu quando abrir o ACP galera vai ser bem simples você que vão colocar o nick de vocês aqui né o seu nick o match ID vai ser sempre o seu nick versus o nick da outra pessoa sempre entendeu vai ser assim ó é, se eu for eu e o Kfly vai ser Dragoa que no caso não escreve minúsculo é tudo grandão vs tá entendendo ó vs Kfly tá vendo e nome da equipe que sempre vai ser Dragoa assim ó Dragoas Championship 2 entendeu sempre vai ser assim que eu vou conferir vocês entendeu e na hora Dragoas Championship Campeonato 2 e entrar ele dá uma pequena carregada. Você pode passar o cursor em cima dele, vai ver que tá travado. Que ele tá, travado, ele tá fazendo é né, os parâmetros, que ele tá carregando a verificando os arquivos iniciais do PC. Tem aqui para você fazer a doação caso você goste muito do PayPal. Quer dizer, do PayPal do ACP, você doa. Você pode doar através do PayPal, do Visa, do Master, do Express, alguma coisa, não sei o que que eu tô vendo. Tá muito pequeno também. Viu galera, o programa é bom, eu confio plenamente nele, eu realmente, a única alegria que eu tinha de participar dos campeonatos era por conta do ACP E meu amigo Van, o meu amigo Van eu gosto dele porque ele é um cara de gente fina, mas é ruim porque os campeonatos realmente tinham regras falhas e mapas sem graça E vamos lá, voltando pra cá, inicia a análise, na hora que você aperta aqui ó, ele minimiza automaticamente, quer dizer que ele já está funcionando, tá ligado? E algumas coisas que você for abrir vai dar problema, tá ligado? Eu não vou testar, porque não encarece testar, mas eu vou abrir meus MRs só para vocês verem, né? Que às vezes ele dá esse erro, e você dá continuar, apenas isso. Entra no jogo. Eu geralmente eu vou selecionar, eu que vou criar as salas, tá ligado? Vai ficar, quer dizer, eu talvez eu vou ter alguém me ajudando. Na certa, essa pessoa que tá me ajudando vai criar a sala para mim, tá ligado? Aí... Não, eu acho que não. Acho melhor eu mandar um dos jogadores criar a sala, porque a gente vai ter que fazer a manha de bugar. que vai ser duas... uma pessoa me ajudando. Na certa, vai ser alguém que vai fazer a manha. Talvez duas pessoas me ajudando. Aí vai ter dois... duas pessoas narrando comigo as partidas. Aí na certa, vai ser... É, alguém que vai ter que entrar depois. Então, vai ser isso, galera. Vai ser dois jogadores. Um dos dois jogadores participantes vão cria criar a sala. Eu escolho na hora, tá ligado? Eu vou fazer um jeito bem legal de das pessoas criar essa sala. Eu vou realmente escolher a pessoa que eu vejo que é menos burra. <risos> o meu PC tá meio lento, não sei o que porra é. Ó, demora da porra para entrar. Pronto. Galera, é assim vocês vão lá na sala, se loga aqui seu personagem, pá, tá ligado? Você se loga seu personagem na malandragem mesmo Não inventa de abrir hack, você vai se fuder O ACP ele é um programa que tira fotos Ele filma seu PC praticamente Vai tirando imagem a cada 3 ou 4 segundos Não lembro quanto é que é Praticamente ele monta uma história no seu computador Por mais que você queira calibrar seu hack rapidamente você vai fazer um papel de palhaço, porque você vai ter dois segundos para carregar seu hack e se demorar mais do que isso você pega ainda. Fora que o programa aí tem um histórico do que você clica, então muito cuidado no que você clica, viu? Que eu vou ficar de olho. Pronto, galera, tá aqui. Você entrou no jogo, tá ligado? Você vai, joga a partida. Quer que eu jogue a partida? Eu vou dar dois tiros e vou sair cara já acabou pronto vou entrar aqui só para mostrar pra vocês que eu não sou hacker e cara e quero mais não desistir já todo mundo foda-se joga a partida tá ligado cria mapa o mapa com senha tá ligado bota assim ó tipo é, o nome da pessoa que você vai se enfrentar tá para ficar fácil tá ligado dragou assim ó vs minúsculo mesmo para facilitar a fly tá ligado e bota uma senha que só você sabe para você dar para a pessoa, tá ligado? Você escolhe logo de cara o mapa que você vai querer jogar que geralmente a pessoa que eu vou selecionar então vai ter que ser a pessoa com menos vitórias exatamente galera, a, a, a pessoa que vai criar a sala vai ser a pessoa que tiver menos vitórias no caso, isso se não for a segunda rodada, que depois de, de, de, de, de ter a primeira sala, né a outra pessoa vai criar ou aproveitar a sala, né, tipo aqui, se eu criei a sala, eu disse, ah, eu quero base, estelar, beleza, base, sei lá. acabou a partida, a pessoa, tá ligado, ganhou, beleza, tá ainda na sala, a pessoa que tiver na sala fala, ah, beleza, minha vez agora, então bota aí, é, Pueblo, beleza, bota da Pueblo e começa, tá ligado, entendeu, no caso, sempre quem vai criar primeiro vai ser a pessoa com menos vitórias, e logo depois, mas em todo caso, não serve, tá ligado, porque, é, o acp pode ser até não, no caso é vai servir então as três batalhas que terão que acontecer ou seja duas ou três né porque cada um joga um em, em um mapa de cada um se por acaso você conseguir perder mesmo no mapa que você escolheu você é um lixo <risos> no caso quando houver as batalhas você simplesmente vai atrás e vai sair do jogo tá vendo é desse jeito aqui ao sair do jogo no caso meu vai ser um pouquinho diferente porque ele vai abrir uma telinha meio feosa que eu vou fechar logo agora que é dizendo que ele gravou a partida, porque eu sempre estou gravando eu sempre estou gravando, galera. qualquer coisa que vocês quiserem, vocês quiserem ah Dragoa, tu tá roubando de hack, pode dizer que eu já tô gravando para você se você quiser eu posto para você pronto, voltando para o ACP, na hora que você terminar de fechar o jogo, vem aqui no ACP e final análise Tá vendo? Análise concluída com êxito. você quer ver os arquivos? Ok, ele vai mandar para essa parte, isso aqui são arquivos anteriores do, da participação que eu tive anteriormente no torneio da Sexo Five e da daí Sports Então, vocês sempre fiquem de olho nessa data, tá ligado? O arquivo, ó. 9 do 12, 9 do 12, é esse arquivo que eu vou enviar para mim, no caso Se eu fosse um participante, eu, eu iria enviar esse, esse arquivo para Dragoa, tá entendendo? Aí eu e o upar no Mediafari Pra quem não conhece o Mediafari Ele é muito fácil, o melhor que tem Porque ele já associa sua conta Do Facebook, facilitando sua vida Você entra aqui, ó Mediafari.com Ah, o programa filho da puta, abre corno Do caralho, né, de merda Eu vou processar vocês Os corno, não chateando, quer ver Ah, meu pai Bota aqui login, eu não vou esperar aparecer a propaganda da bosta desse site. Na hora que apertar login, tem aqui login com o Facebook. Clique em login com o Facebook se você quiser uma, facilitar a sua vida. Já que todo mundo tem Facebook. E ele abre seus arquivos. Na hora que estiver abrindo seus arquivos. Ah caralho! Ah, você vem aqui, ó, o piloto Deixa logo abrir logo os arquivos que ele fica bugando, tá ligado? Deixa essa porra começar a carregar aí. Fica dando uma bugada muito louca. Eu nem tô upando o vídeo, essa bosta tá letra desse jeito. Tem é alguma coisa errada. Vamos lá, Vou clicar o piloto. Clica uma vez só, né? Bota From Computer e clica uma vez só. Se você ficar apertando 40 vezes aqui, ele vai abrir 40 tela. Então toma cuidado. Pronto, na hora que abrir isso aqui, você pega lá a pasta que ele abriu. Tá vendo? Um One sheet no meu horário aqui ó nove do 12, tá ligado de, de 1 e 41 da tarde e arrasta aqui para dentro só isso e bota aqui ó begin upload na hora que tiver fazendo o upload você fica cantarolando né ou você vai assistir a live você bota lá, lá a live vestindo da Globo pra assistir lá no youtube ziu no canal Zio. tá ligado e bota return to my files, porque esse copi-link ele buga, aí é melhor se fazer isso aqui ó, return to my files esse é o último que gerou, clica nele, ctrl c, eita cara, sai daqui, ctrl c e dá ctrl v exatamente no post que eu vou determinar para que vocês postem o acp, esse post ainda não fiz por questão de segurança Que eu quero postar em lugares Onde as pessoas não vão ter acesso A esses arquivos facilmente né? Porque Eu não quero tretas E vamos simplesmente Encaminhar esse é, esse, esse material vai ser Para ACP, eu acredito que eu vou ter A senha e eu mesmo poderei Revisar os ACPs De vocês Então talvez não Talvez eles que vão revisar o ACP, eu não entendi direito como vai proceder, mas se por acaso for eu, pode ter certeza que vai ter os Adventure of Rocker. vai ficar feio pra vocês. Pronto, viu fica avisado, esta é a manha, deixa seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima, valeu.